Tá, tá vendo esse vídeo aqui? Tá vendo? Esse vídeo aqui, ó! ó. Esquece! Olá! Bem-vindos à Biblioteca de Alexandria! Há dois dias atrás, no dia 19 de outubro, Aaron Forsyth, um dos cabeças da Wizards of the Coast no desenvolvimento de Magic, anunciou uma mudança no sistema de rotação do standard, do formato padrão. O que acontece basicamente é que eles estão voltando a um sistema antigo de rotação uh, depois de verem que o novo sistema de rotação do Standard não estava sendo muito atraente para o público deles. Para quem está chegando agora no Magic ou algumas pessoas que talvez estejam desatualizadas, voltando agora, por exemplo, o que acontece é que uh, o sistema do Standard, o sistema de rotação do Standard, ele funcionava da seguinte forma: nós tínhamos três Uh, coleções por bloco, e no standard as coleções válidas eram os dois últimos blocos, mais a coleção básica daquele ano. Sim, nós tínhamos um, uma coisa que não é muito antiga, mas que foi abolida faz pouco tempo, que foram as coleções básicas, que consistiam basicamente de reprints funcionais uh, para se manterem no standard, cards que seriam muito úteis em formatos como formato padrão. Não só isso, as coleções básicas às vezes, eventualmente, elas também introduziam alguma coisa nova no flavor do jogo para preparar para as coleções seguintes. E o sistema de rotação desse uh, Standard nessa época era ligeiramente diferente, principalmente no que se refere a tamanho de blocos e a duração desses blocos e dessas cartas todas no Standard. No sistema antigo, os blocos eles caíam da mesma forma, só que como eram blocos maiores, de três coleções, quando uma nova coleção abria um bloco novo, a coleção antiga caía. E ficando contando também com, uh, com a coleção básica, a gente tinha cinco coleções no standard quando um novo bloco era aberto e sete quando esse bloco chegava à sua coleção final. Com isso, acontecia que o Standard ele tinha uma duração maior. A determinados blocos, eles tinham uma duração maior no Standard do que eles estavam tendo até um tempo atrás com esse sistema novo. No Standard antigo, quando uma nova coleção abria um bloco, essa coleção ficava no Standard por 24 meses, dois anos. E as rotações aconteciam apenas uma vez ao ano. Mas em 2014, Mark Rosewater, em artigo, anunciou um novo sistema de rotação para o Standard. As coleções rotacionariam de duas em duas, ou seja, um bloco seria formado por duas coleções e não mais haveriam coleções básicas, ou seja, elas foram descontinuadas e nós teríamos apenas seis coleções no standard por vez antes de cada rotação. Isso também promoveria uma rotação mais rápida e um período de duração mais curto para cada bloco, ou seja, as rotações aconteceriam semestralmente. Nesse vídeo aqui, uh, que eu fiz há não faz muito tempo atrás falando sobre o standard, eu já estava considerando esse novo sistema de rotação uh, e nem sequer citei o sistema antigo de rotação. Acontece que a Wizards of the Coast percebeu que o feedback do, dos jogadores estava sendo bastante negativo em relação a esse novo sistema de rotação semestral. E no artigo do dia 19 de outubro, a Aaron Foresight anunciou que eles voltariam para um sistema anual de rotação semestral. Para o standard. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Rewind. Ok, mas isso não significa que as coisas vão ficar completamente iguais ao que elas eram antes, não significa que nós vamos ter coleções básicas de novo, e não significa que nós vamos ter blocos de três coleções como era antigamente. Significa basicamente que está se mantendo o sistema de duas coleções por bloco, com a diferença que cada nova coleção que abre um bloco vai durar não 18 meses, mas sim 24 meses no standard. Significa também que as coleções vão cair de 4 em 4, ou seja, dois blocos por vez. Quando uma nova coleção abre um bloco, isso significa que dois blocos caem e que ficam cinco coleções no standard válidas por aquele momento fazendo assim com que o Standard tenha 5 a 8 coleções válidas no formato. No artigo, inclusive, eles deixaram uma imagem para tentar explicar, mas eu acredito que vai demorar um pouco até a gente realmente pegar o jeito da coisa. Mas por que a gente está falando disso hoje aqui no Vlog da Biblioteca? Por um motivo muito claro, isso causou um furor muito grande na comunidade de Magic. Para variar, as opiniões divergem bastante. Houveram jogadores com quem eu falei que concordaram que a mudança uh, de volta para o sistema anual foi muito benéfica, porque decks que rotacionariam mais frequentemente uh, passariam a durar mais tempo no formato. E acontece uh, com certa frequência de alguns jogadores acabarem tendo que parar de jogar por uns meses e quando eles voltam eles querem continuar jogando o standard. Com o um sistema semestral de rotação, era muito provável que ele voltasse para o standard tendo que montar um deck novo, porque algumas coleções uh, que eram válidas no formato já não são mais. Com o sistema anual isso tem menos chance de acontecer. Mas também houveram aqueles que gostaram da mudança para o sistema semestral, porque viram acontecer no Standard certas coisas, que inclusive, nas palavras dessas pessoas, chamaram de abominações, como Jace, o escultor de mentes, que quando entrou no Standard, ele quebrou o formato. Tanto que foi banido. Então o sistema semestral de rotação evitaria que cards como esse, que eventualmente acabam surgindo no Magic, ficassem muito tempo no formato. E o que, que eu acho sobre isso tudo? Eu não jogo standard. Apesar de ter feito um vídeo falando sobre o standard e apesar de ter feito um deck tech standard, eu não jogo standard. E sabe por quê? É nessas horas, olhando para a minha situação financeira, que eu me pergunto como é que eu ainda consigo jogar Magic. Mas naturalmente vocês que jogam Standard devem saber uh, o que, que é essa mudança, ou melhor, essa, esse meio que rewind que a Wizards of the Coast fez com Standard implica no formato. Então comenta aqui embaixo quais foram as suas impressões sobre essa uh, volta atrás da companhia.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 Lembre-se que não é vergonha pedir pra voltar aquela jogada. Até mais! Exceto que não dá pra pedir pra fazer isso num torneio oficial, né? Num evento sancionado. Quer dizer, na mesa da cozinha dá, mas... Enfim. Às vezes eu peço. Às vezes não me deixam. Mas não é vergonha.